Olá, minhas queridas. Olá, mulher. Seja muito bem-vinda em mais um quadro do Entre Elas. Que a paz do Senhor esteja sobre a vida de todas vocês. E hoje nós estamos aqui com um grupo de mulheres muito especiais para a gente tratar de um assunto do nosso dia a dia, um assunto lindo, difícil, mas um assunto lindo, que é a maternidade, os desafios da maternidade. É... A mulher é especial, é um ser especial. E dentre as várias missões que Deus nos concedeu, tem uma que é específica, que só nós somos capazes de realizar, que é a de gerar, gerar um filho. Nós somos co-criadoras com o Senhor. E é um desafio, mas com sabedoria, discernimento, com Deus na frente, a gente vai aprendendo como ser uma mãe. Uma mãe debaixo das asas do Senhor, orientada por Deus. E nós estamos aqui hoje com a Cislene. A Cislene é membro da Assembleia de Deus, Caratinga, aqui no Tempo Central. A Cislene é a mãe da Alicia e da fofura do Nicolas. Cislene, obrigado mais uma vez por estar aqui. Nós estamos aqui com a Tâmara. A Tâmara também é membro da Assembleia de Deus aqui do Tempo Central. Líder do Ministério de Jovens, essa lindeza toda que vocês estão vendo é mãe do Azaf e daqui uns Levin. dias mãe do Levi que está chegando aí. <risos> e também estamos aqui com a Dodora. A Dodora também é membro da Assembleia de Deus Caratinga, lá do Baix Planada. E a Dodora é mãe da Thalita e do Wilson Júnior. E essas mulheres todas né, têm o um desafio da maternidade e cada uma está numa fase, com os filhos numa fase. Eu também sou mãe, sou mãe do Felipe e da Sofia. E cada um aqui tem um filho e uma filha que está numa fase. E antes de começar, a gente começar a conversar, vai ter um papo, eu quero, eu quero ler um poema para todos vocês né? e para vocês. É, a autora desse poema chama Norma Penido e fala assim, Ser mãe não é um simples ato de gerar. É mais que isso, ser mãe é também amar, porque existe quem gera, mas não ama, e existe quem ama sem gerar. O amor é uma prova eficaz da maternidade. Através do amor, reconheceu o rei Salomão, entre duas mulheres, qual era a mãe de verdade. Ser mãe é gerar um filho dentro do coração, independente das circunstâncias ou situação. Às vezes anônimas, ocultas, ou não reconhecidas, ou quem sabe como as violetas escondidas, mas sempre perfumando a vida que não gerou. Mãe, onde estás? Que lindo coração é o teu? Que sublime missão o Senhor te concedeu. A missão de se tornar mãe através do amor, de amar sem limites, como nos ama o Senhor. Teu amor se expressa nas lágrimas de emoção, quando clama por teu filho através da oração, está na, está na sua mão estendida, pronta para abençoar, e nas noites indormidas que passas a acalentar, nas renúncias no sonho que não tornou realidade, pois o trocaste pelo sonho maior da maternidade. Tu és mãe, não apenas porque geraste um filho, és mãe porque não podes ofuscar o brilho, que nos teus olhos reflete o teu grande amor. És bem-aventurada, és virtuosa e agraciada, como foi Maria, a mãe do meu Senhor. Ai, que lindo. Amém. Ai, que lindo. Obrigada. Obrigada. Que eu lindo. pergunto para vocês, que amor é esse? Ai, que amor é esse? Que tão <risos> grande amor é esse, meninas? Que amor é esse? Maior sol de Deus. Só de Deus, eu falo, será que foi porque, lá em 1 João fala, porque ele nos amou primeiro? Primeiro. Que amor é esse? Né? Que amor é esse? É inexplicável, inexplicável né? Inexplicável. Inexplicável. É, é. é uma entrega, é um amor de tanta entrega, né? O amor da gente como mãe é um amor de muita entrega. E é Depois que a gente se torna mãe, a gente muda, né? Muda. Tudo muda. Nosso olhar muda. A gente já vive só na entrega. Na é, entrega. é verdade. É lógico que a gente recebe, né, Carol? Hum. Amor, no caso, que nós estamos dizendo, amor, carinho. Mas é uma coisa assim que... A gente não se doa nem pensando nisso. A gente nem pensa. Não é? Assim é que, que. É um amor, amor incondicional. Realmente, amor, é um amor incondicional. Amor, amor. É sacrificial, amor, né? Amor sacrificial. É um amor de renúncia, de, de entregas, renúncia. né? Você é um de entrega. é, eu acho que aí a gente pode comparar um pouquinho assim, comparar que eu falo assim com o amor de Deus por nós, né? É, você, quando você tem um filho, você pensa, Jesus ali foi um amor sacrificial. Acho que é só pra gente sentir assim, um pouquinho do que é o amor dele por nós. Verdade. Até porque ele doou sem querer nada em troca. Né? E então, é assim né? é, é, não é isso, a gente faz isso o tempo todo com o filho, É um amor, assim, condicional. E é um amor constante, que é a entrega da gente constante, né? Eu digo assim que desde que a gente. Não a partir do momento que o bebê nasce, mas a partir do momento que a gente né, já sabe até que a gente está tendo. Gerado ali dentro da gente, né? Que é, a vida da gente muda de tal forma, de tal forma, que a gente passa, a partir daquele momento, tudo que faz, a gente faz pensando no filho, é claro. Eu, no meu caso, minha primeira estação é a Thalita. É, eu vivo a Thalita. Eu vivo o Ilcinho. A gente vive <risos> é isso. E tudo que a gente faz, a gente pensa neles primeiro. Acontece isso com isso. vocês, vocês né? Totalmente. É o tempo todo. Primeiro, a Alice. O Nicolas até dormindo. Até dormindo. Até dormindo. O Nicolas chora um pouquinho, só para poder pegar, não tá com nada de nada, só para tirar do peso, colocar na cama um pouquinho e finge novo. foi certo. É. Então, amor, é assim? Você vai na padaria, aí antes você fala assim, não, o que eu quero? Você vai pensar assim, não, vou levar isso porque a Rafa ah, gosta? Certeza. <risos> com eu certeza, Eu já não sei mais o que, que eu gosto, não, é, não, mas, não é? Já deixei de né, pegar coisa pra mim, não. Deixa eu dar preferência porque ele gosta, ele me pediu, ou às vezes ele pediu, ou só porque eu lembrei mesmo, ele gosta disso aqui, deixa eu aproveitar e levar. E levar, não é assim, eu a gente sempre vai buscar, não, vou passar lá porque eu isso. falo, o Felipe gosta de tal coisa, de tal padaria. É isso aí. São coisas simples, mas para ver como que muda é, né nossa, nossa direção. As prioridades. As prioridades. E a gente é capaz de, de coisas, de ser uma pessoa que a gente jamais imaginou que a gente fosse ser. É lógico que para o bem, né a gente é capaz de doar coisas na gente, sentimentos e ações na gente, que a gente jamais, antes de ser mãe, a aí. gente imaginaria que a gente era capaz e que a gente teria tanto dentro da gente, a ponto para isso. É, não é, e o egoísmo, você acha que a gente se torna menos egoísta? Ah, com certeza. Com certeza, né, Cizê? É com certeza. Tudo dividido. A Alice, desde 9, três anos, sempre ensinava para ela. A Alice, vamos dividir. vamos dividir hoje, ela não tem essa dificuldade mais, né? Nunca teve essa dificuldade. Mas é desse jeito, é assim mesmo. E eu falo assim, nós como mães mesmo, depois que a gente é mãe, é, é uma coisa que some o nosso egoísmo, né? Assim, não, não, não. Some totalmente. É o que é mais é nosso? Tem uma mocinha de adolescente, então ela tem que conseguir refletir, mas o que é seu é meu. Ela ama falar isso. O que é seu é meu. Alice, eu quero dizer, o que é seu é meu, mãe? <risos> Eu vou olhar, tá no guarda-roupa. Tá no Tudo que é meu está com <risos> ela. A Alice tem quantos anos? A Alice tem 13. 13 e o Nicolas. O Nicolas tem dois. A distância, a diferença foi grande, vocês leram é um desafio. Hum, um desafio enorme. Enorme. O maior deles foi o ciúmes, né? O ciúmes, ah, porque de uma diferença. Mas grande. esse o ciúme tanto, não, tanto, não passa, tanto, não, não, gente. gente esse é, assim, ela não reinava, né? Ela reinava, <risos> ela reinou 11 anos, né? É, é. Não vai passar. <risos> Esse filmes não passa não, Duda? Não, eu tenho uma, uma menina, né? minha menina, tem 25 anos, Sim. é uma acadêmica de medicina, uma moça muito inteligente, é assim, lutadora, eu, eu sempre vi nela, assim, muita vontade de vencer, sabe? Ela é muito lutadora, e assim, muito esforçada, muito trabalhadora, me ajuda muito, muito companheira. Mas assim, às vezes eu vejo nela uma fragilidade tão grande nesse ponto. Parece que eu estou vendo a Thalita de novo com, seis, com cinco, seis anos, quando o Yilcin era bebê. Então somos dois. Coisas mínimas, igual nós estamos falando aqui. E ele por si, né, pela parte dele, que hoje o Wilcin é um homem, né? Um homem formado, muito trabalhador, muita responsabilidade, é um pai de família. Ele já é casado. Casou em setembro. Ele Ai. tem um filhinho, né? Eu sou vovó. Ah. E aí, assim.. Mas é coisa mínima, Carol. O Ilcinho casou, ele tem o apartamento dele, a vida dele, mas parece que virou só, só se tornou uma extensão da minha casa. Porque todo dia cedinho o Ilcinho está na minha casa, porque ele trabalha junto com o meu esposo. Então, assim, todo dia cedinho o Ilcinho está na minha casa. Se eu não acordar, ele, levanta, ele vai lá no meu quarto me incomodar. Ele <risos> me vai me lá. Me incomodar. E assim, e aí é um ciúme, eu vejo um ciúme. Sabe, por coisas novas vamos falar assim, um, um doce, hum. <risos> que eu faço para um, e o outro chegou, é, agora, depois que eu casei, tem até doce nessa casa, mas sempre teve, Carol. É assim, eu é. Então, então, isso aí não passa, tá? Não passa. Não passa. Você <risos> ainda vai vivenciar é, isso, né? Eu nessa... ainda vou ver na prática, na né? Na prática. Só o asaf já está sentindo algum né? É como uma, o Azaf já tá sentindo alguns ciúmes. Ah, já dá alguns sinais, né? As pessoas mais experientes, que eu sempre gosto de ouvir falam, ah, isso aí já é um sinal. Igual, às vezes, é, segura muito para ir ao banheiro. Ah, já é um sinal de que tá com ciúme. Ele chupa o bico. Ele chupa o bico. Não, não, não chupa bico. bico. É, é um dos voltar. sinais deles... Assim, às vezes é regredir, é, é, né alguma coisa, já volta. me falaram. É natural, mas é. depois passa. É, vamos ver se passa. Sim, que sei, né? é. Coisas que já Sim. tinham deixado quando era... Né, né, aí voltaram a fazer de O novo, Felipe quis usar fralda de novo. Quando eu sou finalista, eu falei, eu falei quer, então eu vou pôr uma fralda em você. Pus, ele andou ali uns... Um cinco minutos com a fralda e resolveu Olha, tirar. Acho que não é mas isso que a Dodora falou. Eu vivencio como filha, né? Uhum. Porque lá em casa são três. Então, até hoje, de vez em quando, ainda tem realmente alguma coisinha. Confiou. Isso que a gente já tá bem mais velha. Eu também. <risos> Eu eu ainda tem alguma mãe, coisinha de senhor. A senhora fez 200 pão de queijo para mandar para o meu irmão. Está só 20 para mim. Ah, eu estou com você todo dia. Você, eu falei, não, você nunca, você nunca fez 200 de um você vez. Aí, eu, não acredito. Ai, meu Deus. Tô... Eu tava, tava... Com é. não passa, não. É. tava com esperança. Não não. Estava com esperança. Não passa. Massa. E agora, meninas, entrando na palavra do Senhor. Vamos entrar na educação, porque até aqui é tão gostoso, a maternidade, as experiências novas, mas chega a fase de educar, que é muito difícil. E nos dias de hoje então, que eles são bombardeados de tanta informação, e muita informação ruim, né? Nós temos a internet à disposição e a gente tem que estar vigiando e às vezes é exaustivo, né? É cansativo, cada um aqui está numa fase. É muito complicado, é porque a, a Bíblia, a Palavra do Senhor, nos ensina que nós temos que educar a criança no caminho. Vocês lembram o que, que seria isso? No caminho. Ensine a criança, né? eduque a criança no caminho. Ah, no caminho. No caminho. Levando, mostrando uma direção para ela, ensinando a Palavra, levando para a casa do Senhor, crescendo, ouvindo a Palavra do Senhor. Junto com ela no caminho. Junto com ela no caminho. E você vê essas dificuldades, assim, de, de educar mesmo o caminho do Senhor, a criança, num, na atualidade? Elas sendo bombardeadas, isso se tornou mais difícil? Um pouco difícil, por quê? Porque hoje em dia em casa, está mais atrativo. Na minha época, a gente podia brincar na rua, a gente brincava de todo tipo de brincadeira. Hoje em dia, infelizmente, com né, essa história de Netflix, de, de celular... Tá bem complicado. Mas o que que acontece? A Bíblia fala que nós, os pais, é a gente que tem o comando da casa, então a gente tem que entender que as crianças, elas não comandam. Então, mesmo com tudo isso acontecendo, nós ainda temos esse controle. Então, nós podemos tirar o celular, podemos sim. Minha filha outro dia falou assim, ah mãe, eu vou para a roça, chega lá, não tem internet fricida aí, pode ficar com qualquer outra coisa. Tipo sim, né? a gente. Foi a primeira coisa isso. que ela perguntou. Tem não. internet. Os Quer dizer, é, é, hoje ainda tem, tem sim, é só ensinar para eles. Tem a hora de tirar, sim, tem, tem. tirar. Tem que tirar, tem a hora de tirar da televisão, tem que tirar. Para eles entenderem que tem outras coisas para tem igreja, tem brincadeiras, tem, tem muitas outras coisas. E a gente tem que a mãe ainda tem controle. E é uma é. missão, não é, a maternidade? É. Eu acho que é muita questão do exemplo, né? Igual o Azaf está com quatro anos, ele está naquela fase de imitar. Então, é muito o que eles veem, né? Uhum, Nosso uhum. maior exemplo. Então, se ele me vê lendo a Bíblia, igual, ele tem a Bíblia dele, outro dia, para o retiro que a gente foi, ele falou, mamãe, eu quero levar a Bíblia, porque na hora do culto, eu quero estar tá com a Bíblia, a Bíblia. lendo, <risos> entendeu? Então, o que ele vê, se a gente levanta a mão na hora do, do louvor, ele quer fazer a mesma coisa, então, acho que o que a gente faz em casa, né? O momento de oração, sim, sim. de leitura, sim, sim. eles vão aprendendo muito com isso também. Principalmente na fase dele, que está na fase de imitar. De imitar. E você fala, é, esse momento de casa é um culto doméstico, né? Thay? É um culto doméstico. É. Às vezes, é, muitas vezes, o Léo está ocupado, aí eu falo, ah, vem cá, vamos aproveitar, a mamãe vai ler a Bíblia e você vai ler junto comigo. E coloca, Ele abre a Bíblia dele e, às vezes, é um momento só nosso, mas e que é um ele aprende. É, não deixa de ser. E ele aprende, aprende né? Aprende, é. com certeza. E isso é ensinar no caminho, né? Você tá Sim. junto é, com é. ele. Com certeza. Chegou o meu ponto. O seu ponto, você é outra fase, né, Dudu? Vem aqui, eu já sou a, a terceira já fase. Já ensinou, né? é, é. Mas deixa eu te falar uma coisa. É, eu aprendi, assim, até com a irmã Desilha. Nossa saudosa professora, irmã Desilha. Esse No Caminho. Aprendi com ela. Como é um programa tão, nem né? Então, eu quero, assim, formativo também, para quem nos ouve, né? Uhum. É, olha, irmãs, eu. Quando eu estava com a Tata pequena, grávida do Ilcinho, e as, a Thalita era muito arteira. Uhum. Thali, quem conhece a Thalita de pequena sabe disso. E eu comecei a deixar até de ir à igreja, porque a Thalita era muito levada. Muito. Tudo da Thalita era, assim, muito tenso, sabe? E aí, o que acontece? Eu. Deixa eu ir para a escola dominical, tá ali fazer bagunça Aí um dia eu falei, meu desenho não vou Que eu vou para o 5 ali tá... Meu Deusinho falou comigo, séria Olhou para mim e falou comigo assim É no caminho No caminho é ela junto com você No caminho é você segurar as mãos dela E caminhar com ela para ela aprender Não adianta só você informar E nem só você impor você precisa caminhar com ela. Porque no limite que você impor para ela, nos conselhos, e muitas vezes até assim, nas suas atitudes, ela vai... Eu falei, ah, irmã mas ela faz bagunça. Ela vai aprender a não fazer bagunça. Eles são muito funcionadores. Aí cheirador. ela ainda falou comigo, eu falei, mas ela conversa muito no culto. Aí, irmã e você? Aí <risos> ela aí eu... Lá, eu <risos> Mas e você, doutora? Você também conversa. Senhor. Né? Ah? Aí, que acontece? Parei bastante de conversar. Eu hoje nem gosto disso, sabe? Eu <risos> posso pegar no meu caso. Mas, assim, ensinei no caminho de escola dominical, de círculo de oração, como to, sempre eu sou envolvida com o círculo de oração. Então, os dois foram criados assim, naquele círculo de oração, né, no esplanada de limites de internet, limites, assim, às vezes a pessoa pensa que o Wilson é o mais bravo, porque o Wilson tem que jeito <risos> sério, assim, né, mas o Wilson era viajante, Sim. até então, então o Wilson vivia na estrada viajando, e eu que criei ali dentro de casa, levando para a igreja, trazendo para a igreja, né, como a pauta agora é a igreja, só que assim, é, envolve tudo, envolve tudo. Sabe? O momento, é hora de orarmos agora. Não, agora é hora de nós louvar o Senhor. Agora é hora de. É cantar, indo da harpa dentro de casa. Eu sei falar assim: Mamãe, assim, oh, por que o indo da harpa? É porque o hino é da harpa, E vamos, Porque tu tá falou louvar o Senhor. Então, assim, fomos indo, hora de ver televisão, hora de jogar joguinho. Tem que ter hora, tem, tem que ter que limites. Que... Criança tá pequenininha. Não, você tá em cima da mesa, em cima da mesa, não é lugar de criança sentar. Não, é É disciplina, né? Não é? Então, assim, são coisas que a gente vai criando, história da Bíblia. A Bíblia diz o seguinte, é no caminho. Só que aí chegou a fase que passou a fase de vocês. Os dois pegaram a fase da adolescência. Tá ali há tá cinco anos, mais ou menos, é que eu sim. Chegou a fase da adolescência de todos os dois. E aí a situação complica. Complica. Doutora, eu vou ter que te interromper um pouquinho. Nós vamos para um breve intervalo. Mas assim que a gente voltar, a gente continua nessa fase da pré-adolescência, da adolescência. Daqui a pouco nós estamos de volta.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 Voltamos e vamos continuar esse assunto, né? Que é uma delícia, que é uma maternidade, <risos> cheia de desafios. E a gente tá falando da fase, né? Da pré-adolescência pré e pré-adolescência, né, Dudu? Isso. Eu tô nessa... Um, um pré-adolescente e um adolescente. Gente, e não tá sendo fácil, não tá? É. A, os hormônios, é uma variação de humor. E realmente tem hora que é exaustivo, não é? Parece que tem vezes que bate de frente, assim... Porque a gente tem muita mania de comparar o que a gente foi com o que a gente quer que eles sejam. Não é? Uhum. Por exemplo, às vezes eu queria que eles fossem o que eu fui na adolescência. Só que depois eu comecei a perceber e isso, gente, eu vou ser sério com vocês, foi com o joelho no chão. Que, que eu aprendi. Oração e leitura da palavra, e oração e ouvindo, ouvindo as pessoas sabe, com mais experiências que comecei a ouvir sabe, e ali ler também, comecei a ler muito alguns livros sobre a sobre a fase da adolescência e convencer a adolescência aquela coisa toda, resultado resultado é, ali Thalita tem, né, primeiro na adolescência aí chegou aquela fase dela Querer namorar. Né? Então, isso aí é uma batalha muito grande. Glórias a Deus, que a Thalita, apesar, sabe, assim, de. Eu creio que, por certo, ela vai ouvir e falar: mãe, por que, que a senhora falou isso? Uhum. Mas, assim, era um momento dela. E o contrito que teve, assim, os atritos que teve. É lógico, a gente quer pai, a gente não quer isso, principalmente o pai. Uhum. Porque o, o pai com a menina né? tem mais com change. a menina jamais né e assim o Wilson teve uma reação muito assim forte ele não aceitava de maneira nenhuma que a Talita estava sabe entrando nessa fase de namoro de, de gostar de alguém e o coraçãozinho daquela menina sofreu muito sabe sofreu muito e foi aí que eu parece assim que eu eu caí a ficha do que estava acontecendo <risos> para eu resolver e aí foi nesse momento que assim eles chegam numa fase que se você se eles ouviu o não o seu não eles interpretam talvez você nem diga a palavra não mas pouca coisa que você diz eles interpretam de uma forma que é para eles bater de frente parece que é uma revolta que está dentro deles então eles querem bater de frente e às vezes, esse bater de frente deles, e a gente também bater de frente com eles, a gente causa um transtorno e um sofrimento muito grande para eles. Muitas às vezes, são sofrimentos irreversíveis. Por isso são que a gente pede orientação. E coisas que acontecem que são irreversíveis. Tenho isso na minha família, estou dizendo pela minha família, a casa da minha mãe. Então, assim. E eu não queria repetir isso com a Thalita. Não que meus pais erraram, entendeu? Mas era uma outra situação né? E eu falei, meu Deus, eu preciso Então foi aí que eu fui buscar o Senhor Muito conselho, muita ajuda E tudo, resumindo A Thalita cresceu e virou uma baita mulher, sabe? Passou. Passou aquela fase. <risos> Mas teve muito joelho muito no chão. Muito joelho no chão. E fase de escola, meu Deus do céu. E ali, e do outro lado, o Ilso. Supo, ele tinha um negócio de... Su, é, as suposições dele. Que eu, pra mim, aquilo é era suposição. A Thalita tá matando aula. A Thalita tá não sei o quê. A Thalita vai, vai. E aquela, sabe? Aquela pressão psicológica. Ele foi naquela hora... Que eu, aqui eu vou ser sério com você. Foi nesse tempo que eu realmente, apesar de ser de circo de oração a vida toda, apesar de ter crescido no Evangelho e ter até hoje o Senhor, ter assim. Minha, mas foi naquela, naquele tempo que eu realmente aprendi. E caí em mim que o, o que eu tinha que fazer naquela hora não era bater de frente com ela. Não era querer que ela fosse dodora, adolescente, como eu fui. Não, naquela hora, o que eu tinha. única coisa, o único recurso que eu podia fazer, além de todo o amor que eu pudesse dar para ela e a minha amizade, a minha compreensão, meu companheirismo, era cair de joelho. É muito. Porque chega uma hora, Serena, que não adianta você querer que ele faça o que você quer que faça. Porque eles não fazem. Eles não fazem. É sério mesmo, gente, isso aqui é sério. Eles não fazem. Eles querem bater de frente. Até 13, 14, 15 anos é uma coisa. Depois a história... Não, não, eles, não, a minha, já de 11 anos, ela acha que ela é quem sabe tudo. Pois é. Então, não, não, não adianta. A gente, a gente tem que impor, a gente é. tem que impor, sim. A gente tem que colocar o limite da gente, é claro. Olha para você ver o que a gente tem que fazer na vida, meu Deus. Sem eles perceber que você está impondo. Tudo bem, Mas Natalita. isso é sabedoria. Passou a fase e isso aí a gente só consegue no joelho. E aí, Carol, que vem a fase difícil, que a gente ensinou no caminho. Sim. Só que chega uma fase da vida deles que eles resolvem pegar o atalho fora do caminho. Mas aí é. vai, vai aí, ser experiência. Tem e aí hora a gente não tem, adianta. Eles têm que ser frustrados também. E aí, porque essa geração não, não está sendo frustrada. Não está, não está. e Então eles não sabem não lidar sabe. com, não. com não. E foi aí que eu descobri comigo, sabe que essa experiência que eu estava vivendo era para eu me amadurecer também, como mãe, né? que era uma nova fase da minha vida, como esposa. E assim, era a história dela, ela estava escrevendo a história dela. né? A vida dela não é... e é isso que é o problema, a gente quer que eles sejam o que a gente foi. E eu, e isso não funciona. Você falou aí do seu marido, né? É. Tem hora que eu tenho que ter a sabedoria e que vem a maternidade, <risos> que a gente tem que... Porque lá em casa, é, é, né, o meu marido é mais bravo, um pouco, muito amoroso, mas também muito exigente. E tem hora que eu tenho que balancear ali com muita sabedoria. É, eu é meio de campo. É, a gente chama, é, não é fácil. Acho que você ainda vai chegar nesse, é. nesse estágio, Tamara. Tá? Você já faz isso. Parece você, que eu né? é um... Faço aqui. meio de campo. Parece que você... tá né? o tempo inteiro. Tá, tá vendo? Falando. A impressão que dá é que é um campo minado, é. gente. Que, que Mas isso que é não que é só um com campo. adolescente. Mas até com é eles assim, pequenos. Você faz as escolas... Acho é, que... é, por isso que a gente tem que pedir muita sabedoria. Mas agora, e e é aí, o que acontece? Essa fase da Thalita passou, eu pensei, vai ser tranquilo. Vem a fase do eu sim, adolescente. Só que com o menino é diferente, porque a menina, ela quer sair para uma festa, ela pode estar até com 18 anos. O pai disse não, por mais que a Thalita, seu pai disse não, acabou. Não, acabou. Dormia chorando, dormindo, mas era não, não, não, não. Aí acontece, ela também, eu notava que aquilo era para querer impor um pouquinho, porque a Thalita nunca foi de festa, ela nunca foi de sair com amigas, nunca, nunca foi. Resumindo, veio o Yusin, entrou na fase dos 15 anos. E parece que tudo assim que a Thalita não gostava de sair à noite, para festas com os amigos, o Yusin gostava. E foi uma fase que ele também partiu para o mundo. Você falou e que aí... você falou uma coisa muito interessante antes da gente começar a gravar, é... Eles são diferentes, né? Eles são diferentes demais. E, e, e não adianta a gente querer que o, a experiência que não a gente adianta. teve com um, a gente vai passar com o outro. O porque manual não é... de instrução não é tem. totalmente. Não adianta você anotar no caderninho e dizer. Não vou, vou fazer isso. Fazer isso que que que... Não adianta o negócio é todos. <risos> e ele, todos dois, são muito carinhosos comigo, com o pai. E são muito amigos da gente. E tudo. Aí foi uma coisa que eu aprendi com o Ilcinho além de joelho no chão. Eu preciso ser amiga desse menino. Por, aqui, mas eu preciso colar com esse menino. <risos> e eu só falava: Senhor, dê sabedoria. Eu vou colar com ele. Você é amiga dele. Eu vou só fazer de tudo e ver se eu Só que o Ilcinho desviou uma fase. Nós estamos falando em termos de, né? Espiritual. Uhum. Na palavra do Senhor. O Ilcinho desviou. Mas assim. Em fases sérias que eu passei com o Ilcinho, fora dos caminhos, eu sempre firmava: Jesus, o Senhor me fez uma promessa. Jesus, todos os dois, quando nasceu, o meu primeiro contato com eles, aquele contato gostoso que o médico põe no colo Não. da gente, que cheiro gostoso, o meu primeiro contato com os, com os dois, Senhor, eu orei por eles. E isso assim, fase difícil da vida, eu dobrava: Jesus, o Senhor me fez uma promessa. Ai, mas Doutora, eu vi o Wilson, não sei aonde? Ah, Doutora, eu... sentei aqueles, né? Às vezes a família fica apavorada uhum. com certas coisas. ai eu vi o sim estava assim, assim, assim. Deus me fez uma promessa. Acabou. Eu segurei na mão e trouxe no caminho até aqui. Os, a palavra do Senhor diz que quando ele crescer, ele não se desviaria do caminho. Então não importa, o que vale é o que a palavra... Está jogando o mundo no chão, o atinge, tá está pequeno para eles, não importa, a palavra que... Eles a a caso é a palavra, não é? Sim. A inefável é a palavra, a palavra do de Senhor. E aí que entra a fé. E aí como a fé move montes, a fé faz coisas impossíveis. Oração acontecer. de mãe, ela não. E o Senhor traz de volta, sabe? Oração Resumiu. de mãe, eu acho que ela sempre fica lá no trono, né? Ela Resumiu as é orações. Aonde a mão da mãe não alcança nessa fase de 15 anos para frente, eu oro ao Senhor para que guarde os adolescentes hoje, que não permita que isso aconteça com as mães, porque a gente sofre muito. Só que tem uma coisa, aonde a mão, eu aprendi isso com a prática, aonde as minhas mãos não conseguia chegar. As mãos do Todo-Poderoso ia lá e ó, guardava assim, ó, protegia, protegia, protegia. E uma coisa, já vou voltar, tô falando demais. Uma coisa assim, é, que muitas mães falam assim, ai, quando meus filhos estavam desviados, que parte para o mundo e que vai para as festas, porque não sei o que, eu não durmo, noite inteira não dormia, enquanto não chega. Irmãs, não era desleixo meu, não era. Eu dobrava meu joelho, estendia as mãos, porque hoje graças a Deus está todos dois na presença do Senhor novamente. Quem trouxe para mim foi o Senhor, e eu eu estendia as minhas mãos assim, sabe? Alto mesmo, morava alto lá na varanda da minha casa. Sabe? Senhor tá lá, eu não sei direito o que, que tá fazendo, o que, que deixou de fazer. Só Senhor, que tem uma coisa. Agora daqui para frente é com o Senhor. Eu vou deitar, eu vou dormir, Senhor. E o Senhor vai cuidar para mim. Cheguei a falar algumas vezes com o Senhor, o Senhor tanto, falou para mim buscar ele tantas horas. E eu não vou ficar acordada até tantas horas, eu preciso descansar. E daí a pouco, chega mais ou menos, deitava, dormia. O Senhor tá guardando. Eu estou, eu estou, o Senhor tá guardando, gente? Pra que, que eu vou entrar em desespero? É fé, né? O Senhor tá guardando para mim. Não é? Hum. E. E isso passou, essa fase passou e glórias a Deus, chegou no tempo certo do Senhor, os dois voltaram para o caminho que eu um dia ensinei, eu e meu esposo ensinamos, o Senhor trouxe de volta. Então isso é a palavra revelada, segura na mão, caminha com ele no caminho e cuidado com as atitudes que a gente faz, porque no caminho ele está te olhando, ele está do lado. E o Tâmara, tem hora lá em casa, não sei também se acontece com você, Sisleine, a dor já passa dessa fase, que às vezes eu tô cansada até de ouvir a minha própria voz. Já escovou dente? Já almoçou? Já tomou banho? Sisleine. Nossa, gente. Já... <risos> Cansa, né? O banho. Toda hora. O banho. Então não de sair, gente, vamos. Gente. tá fazendo, tô fazendo tente, frio? Tente, você pegou a blusa? Tente, tente, tente, tá pronto. Eu já fiz um monte de coisa, já fiz 300 coisas. A gente tem que ficar aí. Semana passada nós entramos. Assim, então vamos sair, vamos embora. Alguém pega o Nicolas para né? É Aquele né? né? A gente assim, já tomou banho, pensando em madeira. Você já sai correndo, já arruma, já ah, faz a madeira, faz a bolsa com. Foi fralda que é coisa. Aí saímos. Quando chegamos na rua, peguei o nico e cadê o sapato do nico, gente? <risos> Deixei só o sapato para eles, ver Poxa, esse gente que é cansado. Assim. Um sapato? O menino tá sem sapato, dentro do carro. Como é que esse menino vai descer? que vai carregar ele? <risos> Vocês vão voltar, eu vou sentar <risos> Semana passada. Então, é muito cansativo. Nossa, Nossa, a gente que tem que dar. Você vida. dá ordem o tempo todo, assim. Nossa, beleza. eu nem olho se tomou banho, eu não vou nem perguntar. Eu tô cansada, eu vou então deitar, você... Quem quiser ficar em pé, que fique em pé. Todo mundo eu andei. Pra Aí filha. vem é. todo mundo deitar junto. É, outro dia Só começou eu e o Léo. E quando for dois, o que, é que nós vamos arrumar? É. Porque com um já foi. Ele estava com sono, e ele já está com 4 anos, ele vai, vai, vai para o banheiro sozinho, já tira a roupa. Uhum. Se deixar, toma até banho sozinho, que ele acha que é que independente. <risos> Só que ele enrolou tanto para arrumar para vir para o culto, o e falou assim, Tamara, quando for os dois, nós vamos ter que começar duas horas, né? é, assim, <risos> uma hora para cada, para a gente dar conta e chegar na hora do culto. E tem que tem deixar eles aprender a ser dependentes. É, tem isso também. Tem que deixar. Mas até hoje, assim, em casa eu tenho que falar, olha, está chegando na hora do culto, vai para o banho. Mas você tá atrasado, na época da escola, ao banho, já acordou. Eu chegar à noite e falo assim, vocês não estão cansados de ouvir a minha voz? Porque eu estou. <risos> Aqui, eu Aí eu lembro assim. Ah, Nossa, eu falo assim, gente, eu não estou me levantando. Aí eu lembro, gente, a minha mãe deve ter feito isso tudo comigo. Então eu acho que foi por isso que eu aprendi a higiene, né? Aprendi é, a assim, chega de boca fechada. Uhum. Você não tá na, mesa Senta na mesa direito. Tem canaliza direito. Não toma água, água na garrafa da. da, <risos> não, ai, litro tchou, da a gente é ouve chata. <risos> não, é muito chata. Deve, vocês devem ouvir, às vezes. E eu vou Oh, não, mãe. Mas tá isso, isso, isso, né? isso acontece até hoje. Ai, Gente, eu e a Thalita nós temos, eu não sei se você tem ido, sabe, eu, mas a Thalita, nós somos tão amiga, tão, amigas mesmo. Nós somos amigas. Amigas, uhum. duas amigas. E eu e o Iocinho somos amigos. Muito amigos. Claro. E aí assim... É, às vezes causa tão ciúme com o Wilson, sabe, que eu tenho mais assim, ele tem mais liberdade comigo. E aí, agora eu e a Thalita, nós somos carne e unha nós duas. Ela casa, eu creio, ano que vem. Eu, não, eu tô já pensando, bolando na minha mente como é que eu vou fazer para me soltar as asas, sabe, deixar aí. <risos> Mas assim, Thalita tá com 25 anos. A Thalita vai tomar um café. Ô oh, mãe, vou tomar café. Toma café, minha filha, tá bom, tá na Toma tomar seu cafezinho, isso aí. Aí tá ali, tá lá, tá lá. Ô mãe, eu vou tomar café agora, tá? Até, o, Até tá hoje. Bom. Ô mãe, eu vou ta... minha filha, pelo amor de Deus, toma seu café. Tudo que vai fazer, tudo que vai fazer, é o tempo inteiro. Comunicando. Ela comunicando, comunicando. E agora, Cisene, qual que é o maior desafio da maternidade pra você? Qual é o maior desafio? Educar. Educar, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Mas, gente, eu não estou dando conta de educar os Nicolas. Eu não estou dando conta. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu não estou dando conta. Eu não estou dando conta. Eu falei lá em casa, Jesus, eu não estou conseguindo educar. Eu acho que educar é repetição, sabe? Repetição. A gente tem que ficar lá cansando toda hora. Que Deu 10. certo com a gente? Deu certo com a gente. Você deve ter sido assim. Meu Deus, eu não estou conseguindo. Dali, você tem uma vez que eu sentei e chorei, falei, Deus, não estou conseguindo, não tô, conseguindo, tô sem ter mãe, não sei, <risos> eu tinha que chorar. Aí ela sentou assim, com olhando, minha olhada, disse, que se fez? Eu não tô conseguindo, minha filha. Aí tá bom, passou. Agora comigo, eu sou Jesus. É muito consecutivo, é muito... É uma bênção, é claro, né? É, é uma bênção. Só que repetição, a repetição, a Canso. repetição... Cansa. E a fase de escola? Eu faço, nossa, eu não tô, tô conseguindo. É, não, a impressão verdade. que dá é que a gente não tá conseguindo. Tá, é Só E Essa a impressão fase da é alfabetização educação, deles, né? meu Deus. Só Jesus. Que linda coisa. Não é brincadeira, né? Não. E pra você, Tamara? É, quando eu tava pensando sobre isso, a primeira coisa que veio na minha cabeça também foi isso, educar. Eu acho que... É diferente, igual, né, a, a época que você criou os seus meninos para hoje. Nossa! E para a fase que eu ainda ah. vou entrar daqui uns anos, na adolescência dele, né, se Jesus não voltar até lá. Vai, acho que vai estar completamente diferente ainda, ainda mais difícil. Verdade. Porque então, eu acho que hoje tá, indo, tá, tá muito difícil o fácil acesso que a gente falou, as redes sociais, as informações. E uma coisa também que eu acho que às vezes pesa é a questão, assim, às vezes... Talvez a culpa, assim, que a gente, a gente sente igual eu trabalho em casa, uhum. às vezes eu me sinto, sinto culpado Nossa, eu não tirei um tempinho do meu dia para ficar com ele. E se a gente for olhar isso, a gente para e né, fica estagnado ali e não segue, né não prossegue. Então, acho que também essa culpa... E a questão da rede social atrapalha muito hoje em dia, porque o que a gente vê na rede social é só a parte boa das famílias, da maternidade. A gente não vê o dia a dia, né? O, como é, é pesado, aquilo ali, só... descabelada. Ninguém posta isso, né? E ninguém posta E às vezes você tá lá cansada. A família margarida, Aí, né? É isso. <risos> Aí você entra e vê essa família perfeita. Aí às vezes você baixa, nossa, eu não tô fazendo Muito bem. bem. Acho que eu não tô educando direito. Mas enfim, acho que a educação, e nos dias de hoje, eu acho que tá bem difícil mesmo. para mim também é educação. para você educação, também foi educação, doutora? Foi Dudu? educação. Foi educação. E é uma responsabilidade e a fase, né? assim, que eu achei... A educação ética deles, né, moral, que isso, é, isso seria a minha parte. E a, a alfabetização. alfabetização. Você, é. Porque assim, eu acabei estudando junto com meus filhos, gente, pelo amor de Deus. Eu Aprendi ia naquela novo, escola né? todos os dias. Não é fácil. Não é fácil. É, nós vamos ter mais tempo, né, para falar. Nós Ai. temos que encerrar, já tá acabando o programa. É, né... Eu acho que talvez eu pedi para vocês para falar um pouquinho da importância de ser mãe. Mas eu acho que para todas nós, a maior é poder vivenciar esse amor, né? Esse amor, o amor sacrificial, ao qual Deus também fez por nós na cruz, né? E Exatamente. eu acho que tá aí. E eu acho que tem alguns requisitos. Primeiro, né se a gente fosse aconselhar as mães, seja persistente, né? <risos> repita, repita, eduque. Nossa, é? isso, <risos> isso. Eduque a mente educamente, né? Com o um exemplo, com coisas boas, porque ele pode desviar, mas ele sabe para onde ele tem sabe, que voltar. Ele sabe. Igual a parábola do filho pródigo, ele, ele sabe. sabe como que é a casa do pai. Ele sabe como voltar. Como voltar à casa da ele mãe. eduque a alma. A alma, né, gente? A alma ela não é fácil, hum. né? Mexe muito no nosso lado espiritual. A alma é um processo muito importante. E no que se trata de da alma, esse lado espiritual, porque muitas vezes a gente a batalha da gente não é contra a carne, se... não é. Mas a gente sabe que não é contra. E disciplina, né? Disciplina. É disciplina. E, é disciplina. É disciplina. E vamos marcar outro quadro, do entre elas, pra gente voltar falar de maternidade, <risos> pra falar, tem muita coisa. É. Eu Mas quero a melhor coisa vida. É a melhor coisa, a da, melhor vida. coisa da vida, né? É. Deus. Deu pra nós mulheres, ele é um ele privilégio, né? Ser vovó ainda é melhor, ainda. É com criadoras com ele mesmo, ele deixou a gente gerar, né? Gerar. É bom demais gerar gente. É uma ele. gratidão. Gerar ao pra senhor. ele, porque os filhos, né, são só são herança dEle. Que coisa gostosa, que boa. Olha pros filhos, é. e fala, Jesus, como o senhor foi maravilhoso. Hum. Me ajudou tanto a educar essas meninas, é só o senhor. É mesmo. porque é do senhor. Então a gente tá. É a herança dele, então a responsabilidade é maior, que nós estamos criando algo que ele nos é, deu é. e que pertence a ele, né? Educando Sim. a nossa missão. Quero Muito agradecer bom. a presença de vocês, que Deus abençoe Amém. Eu lindamente, te a maternidade, a família de vocês. Obrigada. Estamos ansiosos pela chegada do Levi. Ah, tá quase. Muita é de saúde. Deus abençoe vocês Amém. que estão nos assistindo. É... é aqui esse assunto possa ter esclarecido um pouquinho, edificado um pouquinho mais a sua vida, o seu coração. Nós estamos aqui, se vocês quiserem conversar com a gente, né? nossas redes sociais, nossos contatos vão estar todos na tela. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo Entre Elas.